Ah, na fome eu vim de longe, pé no chão questione, tudo some, ilusão Diz quanto vale a tua liberdade, quanto vale um olhar daquela que te ama de verdade Sem sono, estalo no âmago, meu plano pro estado é islâmico Eu vago num espaço em desencanto, mas se eu escolhi o que plantei A colheita não causa espanto o riso, aceitei o risco, acertei o alvo, apostei alto. Ah, parte é vício. Eu te avisei desde o início. Morro pelo que acredito. Viver é sacrifício. Tem semana que eu não sei mais de onde eu vim. Tem semana que eu nem sei mais para onde eu vou. É que às vezes eu só sei que eu não sei mais. Me deixei. Tem semana que eu não sei mais de onde eu vim. Tem semana que eu nem sei mais para onde eu vou. É que às vezes eu só sei que eu não sei mais. A sol na fé, eu caminho até só Mas jamais me sinto sozinho Lembro muito bem de cada espinho Me lembro de cada irmão E o tempo traz minha melhor versão Igual vinho Questionei o certo, desperto, eu me sinto mais vivo Garimpei ouro onde eles só enxergam lixo E não considero quem quer ser dono de circo Pra ser sincero, eu quero é libertar os bichos na mochila não levo receita, só tempero, afogando os vermes na tequila. Tiro certeiro, sem paradeiro, mas nunca esmo. Tem semana que eu não sei mais de onde eu vim. Tem semana que eu nem sei mais pra onde eu vou. É que às vezes eu só sei que eu não sei mais. Me deixei vai Tem semana que eu não sei mais de onde eu vim. Tem semana que eu nem sei mais pra onde eu vou. É que às vezes eu só sei que eu não sei mais.